Olá! Hoje vou fazer a solda dos motores aos esques, deixar essa parte já toda preparada. E já sabem que em forma de agradecimento a quem está a seguir a série, se vocês comentarem até a próxima terça-feira, o vosso nome irá aparecer na quinta-feira, no final do vídeo. E se gostaram do vídeo no final, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos, que é para eles comentarem aqui em baixo, que é para depois o nome deles aparecer no final do vídeo. E se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajudar o canal a crescer. aconselho também a terem uma caixinha com manga retrátil, como aqui tenho. Que agora vamos precisar que desta manga retrátil mais pequena. Para quem não está tão familiarizado em soldar fios, podem pôr esta placa mais tarde. A placa distribuidora. Eu pus já a placa distribuidora que assim fica já tudo apertado. Porque nós temos que terem atenção que agora este como é o motor 1 do nosso drone, este vai ser um motor 1 e temos que ligar da seguinte maneira: o fio número 1 do Esc vai ligar ao fio número 1 do motor. Que é este o fio número 2 do Esc vai ligar ao fio número 2 do, e, do motor. O fio número 3 do Esc vai ligar ao terceiro fio do motor. Temos que cortar isto e de que maneira? Dar assim alguma folgazinha, não tudo esticado, mas dar assim uma folgazinha. Onde, por exemplo, conseguimos meter quase um dedo por baixo e vamos começar a cortar o fio número 1. Este é o fio número 1, aqui com o fio número 1 do motor. Eu não vou cortar todos no mesmo sítio, vou cortar um pequeno mais à frente, outro mais a seguir e depois outro mais atrás. Que é para poder não ficar aqui um grande enxumaça, assim uma coisa mínima. Vou cortar este por aqui. Pronto, temos o fio número 1, depois eu tenho que estanhar e ele vai ficar aqui preso. O fio número 2. Onde é que está o fio número 2? Aqui do motor e do esque. Vou cortar um bocadinho mais à frente. Por exemplo, por aqui assim, como vem assim, ele vai me soldar ali, soldar um bocadinho mais à frente. O fio número 3. Vou cortá-lo aqui mais atrás. Pronto, vão sobrar estes fios. Guardem sempre este pedido tipo de fios. Pode ser preciso neste ou noutros projetos. Como os fios são de borracha e são tão moles, não precisamos estar aqui a usar grandes utensílios para estar a descarná-los. Como bem eu tenho as unhas pequenas e mesmo assim consigo hum, arrancar um bocadinho de plástico da ponta porque esta borracha é meio molzinha. Tenho já aqui os fios desencarapuçados onde vou cortar bocadinhos aqui no, na manga retrátil, que é para depois proteger as soldas aqui do drone. Conselho a -se as pessoas terem este tipo de ferramentas. Isto dá muito jeito para apertar os fios soldar um ao outro. Isto agora vai ser um trabalho um pouco mais delicado. Tenho que estanhar primeiro todos os fios. E depois, sim, é que vou unir os fios. Se for preciso, molhar a ponta dos fios para agarrar melhor. Dá sempre jeito isto estar bem com esta pequena massa, que assim consegue agarrar melhor os tenho E fica sempre um trabalho perfeito. Porque esta massa faz milagres. Ora bem, agora tenho que estanhar isto tudo. Onde vou ter que estanhar um a um. Faço uma pequena bolinha, não é preciso muito. Vou ter que fazer este processo para todos os fios. É um bocadinho chato esta parte, porque isto como é material muito pequenino e para quem não tem hábito a estanhar, isto é um bocado difícil eu também sinceramente não me sinto muito à vontade a estanhar. mas olha, desenrasco-me é o que interessa uma coisa que temos de ter atenção é as soldas ficarem as soldas bem feitas eu já tive problemas nos meus drones maiores por causa da solda estar mal, mal feita até mesmo no meu outro racing aquele onde eu mostrei no início do vídeo esse aí tive bastantes problemas no OSD, como aquilo tem um OSD à parte, a solda estava mal feita e nunca consegui conseguia mostrar a informação, mas nunca consegui atualizar. Isso até eu descobri que era a solda mal feita, já não sabia o que é que devia fazer porque tudo estava -me a correr mal, tudo estava sempre a ter problemas. Eu nunca sabia porquê. Até descobri que era a solda. Quando um dia lembrei-me: Olha, vou tirar a solda e voltar a fazer. A solda, voltei a estanhar tudo com mais cuidado a partir daí nunca mais tive problemas e notei que uma boa solda faz muita diferença não esqueçam que não podem respirar para cima da solda porque estão a poluir a solda e a fazer com que ela solidifique mal e depois estamos a dar cabo do trabalho não esqueçam de limparem sempre bem o ferro e quando não estão a usar, pôr um bocadinho de estanho e deixá-lo assim, que é para ele não oxidar ora o primeiro motor, os fios já estão estanhados agora tenho que os ligar e como é que eu vou fazer isto? antes disso meter aqui a manga retrátil que eu vou precisar claro que não podem deixar a manga retrátil muito perto da zona da solda senão a manga retrátil vai encolher esqueçam disso e tem que usar os fios mais compridos para conseguir ter a, a manga retrátil longe que eu estou aqui a fazer por isso é que eu meti neste grande a manga retrátil deste lado e deste lado já meti nos outros dois do oeste agora é ligar isto tudo que é a pior parte o nosso primeiro fio soldado esqueça que é o primeiro do motor e o primeiro do Esco e a ver se consigo fazer uma boa ligação entre eles. Ora, o primeiro já está. Como bem está aqui soldadinho, depois mais tarde é só colocar aqui a manga, deixa lhe aqui uma pontita, um bico, isso faz com que vamos romper a manga. Depois de estar feito é só dar calor. estou a usar mesmo o um isqueiro da cozinha para dar calor claro que se fosse só ar quente era melhor mas como eu não tenho aqui nenhuma pistola de ar quente estou a dar calor com o isqueiro agora vou ter que fazer o mesmo processo para os outros fios Ora, este e este são daqui os dois agora mais um fio já está, por ali a carapuça, e vamos para o último deste motor, como estão a ver eu deixei isto muito, muito à justa, por isso vocês não podem deixar de fazer isso, tem que dar um bocadinho mais de folga, eu como já estou habituado, já sei que é o suficiente, já consigo fazer, mas quem não tiver muito Apetidão a soldar, isto custa um bocadito Por isso tem que deixar um bocadinho mais de folga nos fios O meu fio número 3 já está Neste momento o meu primeiro motor Já está soldado ao ESC Quando depois meto aqui fita-cola Aqui é aprender a dar uma ou duas voltas E já fica aqui o drone os fios quietinhos, bem fixos Soldados no sítio Ora, eu fiz este processo aqui Porquê? porque os motores de um drone tem que ter uma determinada rotação depende da posição de onde está o motor eles tem que rodar de uma determinada maneira e o que a gente costuma fazer ou vai ao software dos ESCs e altera a rotação do motor ou então escolhemos os fios certos para poder fazer a rotação certa sem precisar de configurar mais nada eu vou tentar optar por esta opção do escolher os fios certos que é para depois não ser preciso configurar o ESC, e assim fica um trabalho mais rápido estes três pertencem ao A1 ou ao motor 1 o motor 2 é aqui em cima o motor 2 temos que ligar o A2 aqui é o primeiro fio deste lado por isso este chego aqui e vou cortá-lo ali mais à frente ali já ao pé do motor mais ou menos por aqui assim O 2B do ESC não vai para o 2 do motor, mas sim para o 3. Aqui já começa a inverter os papéis, já começa a, a cada um a ter a, sítios diferentes, que é para fazer com que o um motor roube ao contrário deste. E o 2C vai ligar ao segundo motor. Era coisa, por aqui assim Agora é tirar aqui um bocadinho de fio, só a pontinha mesmo. Mas caso, tirar um, bocadinho fio não. Fio não. tirar um bocadinho de borracha do fio. O motor número 2 já está soldado. E aí, que bonito que fica! Tudo muito limpinho. Se por acaso nos enganarmos em no algum destes fios depois é só estanhar e trocar um pelo outro e assim a rotação do motor já vai dar para o sítio certo agora no motor 3 isto já é um bocadinho diferente este vai ser o motor 3 mas os fios do motor 3 são os que estão aqui em cima por isso vamos ter que cruzar este passa a ser para o 4 e este aqui de cima são para o 3 estive aqui a traçar um bocado os fios Vou fazer aqui uma trança com eles mas o A3, que é este, vai ligar com o primeiro do motor, por isso ele vai fazer mais ou menos este percurso. Chega mais ou menos aqui assim. E vou cortá-lo mesmo aqui ao pé do motor. Aqui o B3, vai ligar com o terceiro, com o último. E o C3 vai ligar aqui com o do meio, que é o fio número 2 já vou fazer a ligação dele aqui já mais perto da controladora do centro. O motor número 3 já está, depois quando ficar aqui todo encaixado, tudo justinho, não vai haver fios soltos, vai ficar mesmo tudo ali ao pormenora. Agora vamos para o outro motor. Agora como eu disse ao bocado, isto era traçado, por isso os fios que eram aqui debaixo do ES que vão passar para cima. Agora vamos passar aqui para o motor 4. O motor 4 é mais simples. Porque o nosso A4, que é este fio, vai passar a ser soldado no primeiro motor. neste caso no primeiro fio. Onde vai ser soldado aqui. Posso já cortar. A4, com o primeiro fio deste lado. Onde vou já cortar por aqui. O B4, é o do meio. Por isso vai ser já cortado aqui. E o C4, é o terceiro do motor. Vai ser já cortado por aqui, assim mais ou menos. Aqui. E assim fico já com os fios cortados. Ora escarnar os fios, com aquela técnica espetacular da unha. Depois de ter soldado os fios do motores ou os fios dos esques agora vou proteger um pouco isto. Para não dar aqui isto solto, esta fiarada toda solta, vou pôr um pouco de fita cola. Como veem, fica com o melhor acabamento. Agora vou fazer o resto para o resto dos motores. Já pus a fita cola. E assim fica um trabalho mais limpo. onde os fios não ficam soltos. E não há probabilidade de depois as hélices acertar nos fios. Falta depois soldar os fios de alimentação dos ESCs E também ligar estes fios à controladora. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Por isso, até já!